Olá amigos, muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos falar sobre os bons resultados das exportações de frutas no Brasil. Em Santa Catarina, um novo programa lançado para o campo busca aumentar a produção de cereais de inverno. Além disso... A multinacional Corteva novamente trouxe novidades para o produtor no campo. É claro, vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores agrícolas e muito mais. Acesse agrolink.com.br e confira materiais exclusivos como matérias, entrevistas, vídeos, artigos, previsão do tempo, um super painel sobre as cotações do agro, plataforma específica para auxiliar você Produtor com o melhor manejo no campo, além das atualizações do mercado agrícola, tudo isso no portal AgroLink. Hoje o site traz as seguintes manchetes. Na soja, o esmagamento já ultrapassa 950 milhões de toneladas. Na pecuária, a suspensão das exportações de carne argentina pode afetar o mercado internacional. E com isso, atenção, o efeito dominó pode beneficiar os produtores aqui do Brasil e também do Uruguai. No trigo, o setor de moinhos vai crescer mais de 6% ao ano até 2025. Um estudo realizado indica também alta nos derivados. No Mato Grosso do Sul, a agricultura de precisão, olha só, aumenta em quase 30% a produtividade. A tecnologia permitiu uma redução nos gastos com insumos e bons preços para os produtores. Na Cana, um acordo inédito está aperfeiçoando a certificação social para a cultura. Ainda na pecuária, as exportações de carne suína cresceram mais de 25% neste primeiro quadrimestre do ano. As embarcações superaram 350 milhões de toneladas de janeiro a abril deste ano. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos esta edição com uma boa notícia vinda do agro brasileiro. Conforme a Conab, as exportações de frutas cresceram 20%. Os detalhes a gente confere na reportagem de Renato Paiva. A exportação de frutas brasileiras cresceu 21,39% nos quatro primeiros meses deste ano de acordo com o quinto boletim Proorte, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A comparação é feita com o mesmo período do ano passado, e o principal destino das exportações é o continente europeu. As vendas para o exterior têm se tornado uma boa opção para médios e grandes produtores manterem a rentabilidade, diante da situação de uma boa safra e de uma menor demanda no mercado interno conforme explica o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marison Marinho. Corrobora com esse cenário ainda a desvalorização cambial. Soma-se a boa qualidade da fruta brasileira no cenário internacional e a demanda externa aquecida. Faz com que a demanda interna que está menor seja compensada e aí o agricultor consegue manter a sua renda e a rentabilidade da sua propriedade. Já nas hortaliças, o destaque no último mês ficou com aumento nos preços do tomate. A variação chegou a mais de 50%, como é o caso da Central de Abastecimento de Vitória. Neste mês, o boletim apresenta também uma análise da comercialização de flores e plantas ornamentais produzidas pelo país durante esse período de pandemia. No site www.conab.gov.br, você pode acompanhar mais detalhes sobre o mercado atacadista de hortifrutis no Brasil e a análise do setor de flores e plantas ornamentais. Reportagem Renato Paiva obrigado pelas informações, mais uma boa notícia vinda do agronegócio brasileiro, agora vamos ao sul do Brasil, porque a pauta agora envolve os cereais de inverno. O governo de Santa Catarina, em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, lançou um programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno. Esta proposta visa ampliar a área plantada destas culturas na Serra Catarinense. Para aprofundarmos este tema, eu converso agora com o professor de pós- graduação da Universidade de Lages Clóvis Arruda de Souza. Doutor, hoje, quais são as vantagens para se investir e aumentar a área destinada para o cultivo dos cereais de inverno? Bom, recentemente uma fronteira agrícola nessa região, ela, ela se abriu né? e inicialmente começa com a fronteira de um maior retorno econômico, que é a cultura da soja. Isso preenche a lacuna do cultivo do verão, é, e no inverno, é, aqui na região tem a, a integração da pecuária, então né? a gente tem uma lavoura pecuária, mas é, muitas dessas áreas, elas não, não são cultivadas aí com, com as, as pastagens de inverno, né? para fazer essa integração com a pecuária, diretamente para pastores animais, então fica áreas remanescentes aí que, que precisam é, de, uma, de uma cobertura vegetal e o sistema ser mais sustentável, sustentável ambientalmente e sustentável financeiramente. E daí vem a questão nela. Né? A rentabilidade financeira das culturas invernas vem aumentando. Né? O, o preço pago aos grãos é, produzidos pelo agricultor ele vem aumentando nos últimos, nos últimos anos, particularmente nos últimos dois anos. Isso torna a atividade atrativa. Dessa forma se alia aí a, a, a possibilidade de você, além de, de obter uma remuneração com a cultura de verão, que no caso é a soja ou milho, ou é eventualmente feijão, mas a maior cultivada é com a soja, e no inverno você tem um intervalo de tempo aí que pode ser perfeitamente cultivado com cereais e verão. Sim. Agora, professor, como vai funcionar na prática este projeto para ampliar a área cultivada? É, a área né, cultivada já, ela já. O né, agricultor já fez investimento em calcário, né, e na abertura dessas áreas. Então, elas estão é, prontas para ser cultivadas. Né? É, dessa forma, o agricultor ele já tem o maquinário, né, que é a ele já tem é, os equipamentos. Implementos necessários para fazer uma rede de agricultura, principalmente tem a automotriz. Então, aliá, a disponibilidade de tempo, né, que é a estação do ano, a disponibilidade das lavouras né, no vazio estacional, é, a disponibilidade de maquinária e de pessoal, é, é perfeitamente compatível você fazer mais, mais um cultivo de grão. Né? E... Sim, agora, professor, o Estado pretende chegar a qual área específica para o cultivo dos cereais de inverno? A região né, do, do Planalto de Catarina tem é uma área que está chegando já a 60 mil hectares, né, com a, as culturas de verão. Se é, a gente pensar sim, em termos o de, de que está acontecendo no Brasil, que nós temos uma área cultivada. Pensando em soja um nido, ao redor de 60 milhões de hectares, e que a área com, com cereais de inverno ela chega a 2 milhões de hectares, então, de menos de 10% da área é dedicada a culturas de inverno. Tá? Então, quando nós estamos na região sul, e com uma aptidão agrícola para culturas de inverno, eu acho que, eh, tendo otimista e realista, ele poderia chegar a 30% dessa área é cultivada no verão com milho e soja sendo destinada a uma das culturas lindas isso seria já um cenário um bastante otimista e, e promissor então, de, de 60 mil hectares a ser 20 mil hectares na nossa região central é lindiana seria um grande avanço né e os outros 40 mil hectares poderiam continuar sendo cultivados aí para com passagem de, de inverno, que é o uso pela pecuária. Esta entrevista com o doutor em produção vegetal, professor Clóvis Arruda de Souza. Nós viramos a pauta agora para conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Do Agrotempo, a gente confere os detalhes com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade... O tempo nesta quarta-feira continua sem grandes mudanças na região central do país, sobretudo entre Santa Catarina, Paraná, toda a região centro-oeste, boa parte do sudeste, Rondônia, sul do Tocantins, Bahia e sul do Piauí, com algumas localidades onde as temperaturas serão elevadas no período da tarde e com baixos índices de umidade relativa do ar. As chuvas ficarão concentradas ao norte do país, especialmente no Amazonas, Roraima, Amapá e no Pará, sendo que podemos ter chuvas expressivas nas áreas próximas a Roraima. No Nordeste, também temos chuvas, mas elas ficarão concentradas entre o Ceará até Alagoas. Já no Maranhão, também há influência de instabilidades que podem provocar chuvas localizadas. Ao sul do Rio Grande do Sul, vamos ter mudanças no tempo, especialmente entre a tarde e noite com a chegada de uma região de baixa pressão que avança pelo norte da Argentina. A princípio, essas chuvas serão fracas, pontuais e restritas ao sul e oeste do estado. No litoral do sudeste, por conta da influência marítima, podemos ter uma maior variação de nebulosidade entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas sem grandes chances para chuvas. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Lucas. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues detalhando a previsão do tempo. Você já sabe, é só acessar agrolink agrotempo para ficar muito bem informado. Agora vamos falar sobre tecnologia para o campo. A multinacional Corteva AgriScience lançou dois novos fungicidas para a soja que oferecem um amplo espectro de controle para todo o complexo soja. Estas novas tecnologias foram lançadas para potencializar a produção no campo. É o que explica o líder do portfólio de fungicidas da Corteva, Marcos Fiorino. Este ano estamos com dois grandes lançamentos, os fungicidas Viovan e o Approach Power, que além de um amplo espectro de controle de doenças da soja, trazem também a tecnologia Olmira Active. Essa tecnologia traz uma formulação inovadora atenta às necessidades do agricultor. O primeiro benefício é que ele não precisa da adição de óleo. O agricultor sabe como é difícil saber qual é o óleo correto para cada fungicida e o não uso do óleo correto, a diminuição de performance que pode acontecer. Essa formulação também otimiza a absorção dos ingredientes ativos, fazendo com que se, não, não se perda produto pela lavagem, pela chuva. Este Marcos Fiorino, líder de portfólio de fungicidas, da corteva, da soja, vamos para o arroz. A saca de 50 quilos do grão, hoje sendo vendida a R$ 86,30 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. R$ 81,30 é o indicador do arroz em Turbo Santa Catarina. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 83,96. Já em Boa Vista, em Roraima, R$ 88,50.